É isso aí mesmo que você leu no título do vídeo. Algumas horas atrás eu enviei todos os meus bitcoins para as corretoras e fiz uma venda total dos meus bitcoins e troquei, na verdade, por uma altcoin que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. O bitcoin teve uma rejeição aqui dessa região que eu comentei para vocês aqui nos últimos vídeos. A gente está formando essa bandeira perigosíssima aqui de baixo que eu comentei também, inclusive, no canal do Telegram. A coisa está perigosa. Esse pequenos começou essa correção aqui que está me assustando bastante. Eu vou comentar para você que... Para vocês, aqui sobre indicadores, sentimento que pioraram muito aqui, inclusive, tá. E para piorar, pessoal, a gente tem aqui ó: o Zelensky falando que Putin está disposto a colocar tudo a perder e causar a terceira guerra mundial. Aqui também tá notícia da ABC falando aqui que o Biden enviou tropas para a Polônia, tá. E o, o exército está preparado para juntar a guerra à Ucrânia e o Kremlin aqui comentando que o Putin tá pede ru rublos, né, Russian rublos ou Dogecoin pelo gás da Rússia e aqui o Elon Musk que está aqui uh, indignado com essa situação e com isso a Dogecoin aqui subiu praticamente pessoal incríveis patamares eu vou comentar tudo para vocês aqui no vídeo de hoje então bora lá Primeiro de abril passou e você não viu, hein? Meu Deus, cara! Ah, imagina só eu vender todos os bitcoins aí, galera. Comente abaixo se eu peguei você, se fiz uma introdução boa. Então pessoal, brincadeira. 1 de abril não vendi meus bitcoins, tá? Nada disso que eu falei é verdade. Então espero que vocês comecem o 1 de abril aí, <risos> preparados, porque vamos ter aí a gente pegando vocês com certeza. Espero que eu tenha eu pego vocês aí, né? Espero que tenha sido boa. Galera, vamos dar uma olhada no bitcoin, então, aqui agora, sério, tá? Que tá aqui, ó, tendo uma rejeição nessa linha de tendência que eu comentei para vocês. Então a gente tá aqui agora teve uma rejeição exatamente nessa região que eu comentei para vocês que é algo que eu tava esperando aqui tá o um cenário na minha opinião é mais provável de acontecer inclusive eu mostrei no vídeo para vocês o que eu espero né a gente fazer um reteste dessas linhas uh, uh, desses topos aqui que o Bitcoin tinha feito a região dos 45 mil dólares tá eu fiz uma exposição aqui agora pequena no Bitcoin nessa região tá pessoal porque a é coisa que apesar de uh, tá interessante isso aqui tá o indicador de sentimento não deram uma uma né? Eles deram uma boa pirada vou comentar para vocês também sobre isso tá bom, então a gente tem o um risco sim aí de a gente perder esse, esse suporte que nessa região eu vou comentar para vocês aqui então sobre isso e SP 500 aí que também que tá né deu essa corrigida aqui na minha opinião tem os passos mais para corrigir tá bom então vamos lá galera vamos lá aqui dá uma respirada né Bitcoin tá na carteira tá salvo aí tá tudo tranquilo comprei um pouquinho mais então vamos lá vamos ver aqui ó pessoal é o seguinte ó vamos puxar aqui então Aqui, essas médias, primeiro eu comentei para vocês, tá? Nos vídeos anteriores, o Bitcoin perdeu a média de 8. Aqui eu tô de olho, eu tava mais de olho aqui para comprar na região aqui da, da média de 21, tá? Tem algumas ordens que eu botei aqui nessa região que o Bitcoin não foi testar, tá? Mas eu fiz compra aqui também nesse reteste desses topos aqui que a gente teve, ó, na região aqui próxima aqui dos 44.400 dólares, tá, pessoal? Alguma compra pequena aqui, tá? Porque a gente tá ainda esticado, na minha opinião. Mas a gente tá aqui, ó, vamos puxar também essa é, o Fibonacci aqui dessa subida toda aqui agora. A gente testou essa região aqui de 382, tá? Então, esse aqui é outro motivo também para eu fazer uma exposição pequena aqui agora com o Bitcoin, tá? Mas, honestamente, vocês aqui não tem nada garantido porque a gente vai conseguir agora manter esse suporte, tá? Inclusive, uh, vou mostrar para vocês aqui agora no mais curto prazo o que, que tá acontecendo. Né? A SP500, ela tem aqui agora, ó... Na minha opinião, tem um espaço bem grande para corrigir aqui. Se a gente puxar aqui o semanal, a gente pode ver que as pequenas têm sim um espaço grande para corrigir. Se a gente puxar desse fundo aqui né, até esse topo, a gente pode ver que tem espaço para corrigir, na minha opinião aqui, tá? Até a região dos 4.400 ponto, pontos, né? Isso poderia levar, então, o Bitcoin a é corrigir mais ainda, tá bom? Então, fiquem aí uh, preparados para o cenário também, tá? Não dá para sair dando all-in aqui nessa região, por favor, não façam isso, tá? Porque a gente tem esse cenário aqui, sim, dessa bandeira aqui, que pode estar tá formando, tá? Então, tem que ficar ciente desse risco aqui. Eu comentei para vocês no grupo Telegram sobre isso, né? E, então, a gente tem essa bandeirinha aqui formando que se a gente perder essas regiões aqui, próxima aqui, ó, dos 40 mil dólares, eu tirei aqui, ó, é, próximos 40 mil dólares, se a gente perder, pessoal, a coisa pode ficar extremamente complicada. tá Eu diria que realmente é a região dos 38, tá mas aqui, se a gente perder os 40, já vai ficar bem difícil para o Bitcoin, tá? porque essa bandeira aqui é perigosa sim. Tá bom? Então, fica atento aqui, a gente teve então essa oportunidade boa aqui, né, para o Bitcoin, a gente teve então aqui, ó, um reteste dessas regiões de suporte aqui do VPVR, então a gente tem volume aqui de negociação nessa região, tá? Reteste de topos anteriores e próximo das médias aí, então, né, que eu comentei para vocês, média 21, que não chegou próximo, tá? Mas, mas o topo aqui, para mim, já é uma região interessante fazer uma exposição pequena aí, tá? Então, uh... Eu acho que é prudente fazer isso aí, tá, pessoal? Então, aqui é o que eu tô fazendo aqui agora, tá? Mas, honestamente, falando de vocês aqui, não fiz uh, entradas aqui em a.. Uh, uh, uh contratos futuros aqui, tá? Porque sexta-feira eu não vou ficar aqui de olho no mercado direto, tá? Então, inclusive, faz um vídeo mais cedo aqui porque dá uma descansada. Realmente, tô ainda me recuperando aqui do Covid. Então, fiz umas compras aqui spot, mas tô avaliando aqui agora, inclusive, tá? Essas compras que foram boas aqui, é, avaliar, inclusive, de sair aqui agora no curto prazo. Vamos puxar aqui, então, o gráfico em tempo menor, mostrar pra vocês algo que tá acontecendo, ó. A gente tem uma linha de tendência aqui agora, ó, que essa linha vermelha, tá que a gente acabou rompendo para baixo, a gente fez romp é, rompeu para baixo, testou ela aqui e acabamos... Uh, continuando essa queda, né? E agora a gente tem uma outra linha aqui também, que é uma linha de, de, uma, uma linha de, de resistência aqui, essa linha amarela, que virou uma resistência, depois virou suporte, e agora aqui, rompemos para baixo, essa linha pode também virar aqui uma resistência para o Bitcoin, tá? E também, se a gente der um zoom aqui agora nessa região, a gente pode ver que o Bitcoin está aqui agora sendo rejeitado dessa região aqui de 618, tá bom? Então, essa região aqui é perigosa, a região dos 45.300 dólares, tivemos essa rejeição, tá? Estou cogitando aqui agora, é, até inclusive de sair se a gente começar a perder essa região aqui dos 3.2, dos dos do tá? Se a gente perder essa região aqui dos três do dois a gente pode fazer um fundo mais abaixo para o Bitcoin, tá? E nesse caso aqui eu vou estar de olho para comprar na média de 21, que está próximo da casa aqui, vamos puxar de novo a média de 21 no diário, que estaria aqui nessa região aqui, vamos puxar de novo, tá aqui agora na região dos 43.800 dólares, tá? A gente poderia fazer mais uma, uma entrada aqui do Bitcoin nessa região, tá? Tem suporte também do VPVR, Tá bom? Então, essa compra que eu fiz, mas não estou muito confortável não, inclusive aqui querendo fazer aqui uma... Já distribuir nessas regiões aí, porque a gente teve essa região do, do 68 de essa rejeição, tá? E a pequenos tem, uh, não sei por que, não estou com os detalhes pro aqui, aqui, e a pequenos também tem um espaço aí, na minha opinião, a mais para corrigir, tá bom? Então, fique preparados para isso, é, na minha opinião, se você está mais conservador aí, acho que você pode ficar, é, esperar aí para ver o que vai acontecer, porque eu acho que a gente tem um espacinho a mais para corrigir. Então, vamos puxar aqui o indicador de sentimento que aqui ó, a gente teve uma, uma, né, o, o preço caindo aqui, a gente teve o long short rate, subiu muito, tá? A gente está aqui na casa de 1.75 uh, aqui agora, subiu bastante. O open interest também caiu, então isso aqui é um, não, não é tão grave aqui, na minha opinião, tá? Liquidações foram boas, mas não tão é, boas como a gente viu aqui para os shorts, tá? Então, para mim, isso demonstra que a gente tem possibilidade de... de de aqui fazer liquidações mais abaixo, na minha opinião, isso que pode acontecer, tá? Então, uh, fiquem, tome cuidado com as posições de vocês aí, eu acho que a gente tem que agora... É uma, opinião, uma, uma boa oportunidade de comprar, mas na minha opinião, as a, a sardinhas também aqui estão animadaças para comprar, tá? Então elas compraram muito aqui nessa região, a gente pode ver o CVD também aqui delas, ó, aquela a linha laranja, elas compraram muito aqui nessa região também, tá? Então é, é uma, uma, algo perigoso, inclusive todo mundo está comentando aqui sobre esses retestes dessas linhas aqui, aqui tá? Então. Uh, na minha opinião o pessoal pode que começar é, a fazer compras aqui esperando fazer, a gente fizer, fizer, fizer, fazer esse pivô de alto aqui ó né, que eu comentei para vocês esse pivôzinho de alto muita gente vai esperar com isso tá eu fiz a compra pensando nisso mas dependendo aqui, eu vou já fechar essa posição. Tá, tô avaliando aqui agora, uh, mas pelo que eu tô vendo aqui, a coisa não tá. Uh, vamos ver se melhora, tá. Mas para mim é a região mais importante. Ó, a gente tá perdendo aqui regiões importantes. A região mais importante que a gente tem que romper é a região de 45.300. E se a gente perder ali a região faixa dos 44.900, 800, eu tô cogitando realmente até de fechar a posição, tá, porque não tá, não tô ficando muito confortável aí. Tá bom, então vou acompanhar aqui agora. A SP 500 tem que. É, vai ser um dia importante também para SP 500, para a gente ver, tá? Lembrando que a gente está aqui numa região de neutra, tá? Não está uma região aqui. Uh, que no, no, no nosso indicador aqui de Fear and Greed, né? Medo e ganância, a gente está na região de neutra. Então, é, eu acho que, assim. Ok se expor aí, mas a gente tem um espaço aí bom para o Bitcoin corrigir também devido a SP500, tá bom? Então, assim, quem quiser aí talvez uh, avaliar e de, de fazer exposições maiores aqui, eu diria essas regiões do mais abaixo aqui, a região que próxima aqui dos... Essas regiões que próxima aqui dos 40... Vamos ver aqui agora 41 42 mil dólares. Seria uma região interessante, tá? De a gente tentar se expor retestando essa, essa linha aqui. Inclusive, pode ser uma boa, uma boa compra, tá? Uh, fazer uma exposição maior aqui com stop mais curto. Então, então para mim aqui o que importa é a gente ter uma, um risco-retorno bom. E aqui o risco-retorno não tá tão, não, tão, tão bom. Não aqui nessa região ó, a gente pode fazer um stop, por exemplo. aqui, na região aqui embaixo dos 38, que daria aqui um stop de 9%, talvez, tá? Mas tudo vai depender de como vai estar os indicadores. Eu vou atualizar vocês ao longo do tempo aí. Então, não se esqueça aí de deixar o like, se inscrever no canal, tá? E participar também do, do grupo aqui do Telegram, tá bom? Então, antes de falar aqui nos indicadores aqui da High Block também, aqui eu comentar para vocês outros pontos, tá? Não se esqueçam também aí, ó, quem, quem quiser operar aí uh, né, as uh, altcoins, a gente tem aqui o grupo o Workers nice, Sinais, tá? Que eu tô participando com o Jonas e o Daniel, a gente está postando sempre análise de altcoins. Tivemos vários ganhos enormes aí nas últimas, nas últimas uh, uma semana e meia, tá? Então, uh, pa participe lá para você acompanhar nossas análises, a gente tá postando várias análises interessantes, com certeza você vai poder aproveitar, se você tem experiência, já pode aproveitar essas análise que a gente está postando. E se você tiver interesse de, de participar do grupo de sinais, basta você entrar no meu site ali, tem um link também aqui abaixo na descrição do vídeo, beleza? Vamos olhar então os indicadores aqui agora do Block, pessoal. Que a gente pode ver que mais de longo prazo tá? a gente tem uh, bastante liquidação abaixo ainda, tá? Aqui no, aqui na, no gráfico da, da BitMEX. Quero mostrar para você sobre isso. Não sei por que aqui agora não está carregando. Vê ver se eu carrega aqui. Está um pouquinho ruim a internet. Uh, talvez porque eu estou com o VPN aqui ligado. Então, a gente tem aqui liquidação abaixo aqui ainda tá, para o Bitcoin. Está uh, bem parelho aqui ó, os níveis de liquidação. Está bem parelho. Aqui, estamos exatamente no meio do caminho. Tem uh, níveis de liquidação de shorts aqui até a região dos 51 e aqui de longs até a próxima região dos 39 mil dólares. Tá? Lembrando que isso aqui, só para não confundir, que algumas pessoas me perguntaram, isso aqui não são ordens de compra e venda. Isso aqui são pontos de liquidação de quem comprou e vender, vendeu no contrato futuro. Ou seja, que se o preço subir aqui para essa região região 51 né? a gente vai ter toda essa galera que tá que tá aqui no caso vendido no Bitcoin vai ter a sua conta aí liquidada tá vai perder todo o capital aí que na, que na, na operação e a mesma coisa aqui para os longs se o preço buscar aqui a região dos 39 mil dólares ó, 38 mil 39 mil dólares 39 mil dólares vou botar aqui que tá mais a gente tem mais liquidação. a gente teria todos, toda essa galera aqui que tá em long vai estar tá, vai tá sendo liquidada, tá? Então, essas, esses são os níveis o Bitcoin aqui agora, né? A região dos 39 e a região dos 51, tá? E a gente tá aqui no meio, uh, aqui agora, mostrando que a gente, inclusive, aqui tem bastante, né? o todos usando um indicador interessante que eu vou comentar para vocês no próximo vídeo, mostrando aqui que o, que o CVD aqui, o, né? O Cumulative Long Short Ratio aqui, uh, Long Shorts aqui, Delta, né? Na verdade, o Delta, mostrando aqui que tem muita gente shortando aqui também, tá? É, isso que eu vou mostrar para vocês aqui nos próximos vídeos, né? Mas, para mim o que importa aqui é ver esses níveis de liquidação que é o que eu mais olho nesses gráficos e aqui na Binance a gente tem aqui no curto prazo mostrando que tem mais uh, liquidação acima teve muito short aqui nessa região ó. até a próxima região aqui uh, de novo aqui a próxima região uh, aqui dos 40 e, e 48 mil dólares tem muito short que entrou aqui Tá, então, a gente tem que acompanhar aqui agora, na minha opinião, essa região aqui, voltando para o Bitcoin, tá, é a região, do gráfico de uma hora, a região de 68. Tá? Se a gente conseguir romper, ó, parece que o Bitcoin está recuperando aqui agora, a gente conseguir romper a região dos 45.300 para cima, né? idealmente essa linha amarela, como eu sei para vocês aqui agora, que, é uma linha de, que era uma linha de suporte e resistência, a coisa pode ficar interessante sim para o Bitcoin. Tá? E nesse caso aqui, eu vou manter minha posição aberta tá? para a gente ver se o Bitcoin faz... Sobe, tá, mas para mim essa, essa linha vermelha que também é uma, uma, uma linha importante, tá? A linha que eu por você você que aqui agora. Essas duas linhas é o que eu tô de olho para o Bitcoin, aqui agora no curto prazo, para avaliar se eu saio da, da posição e vou sair dependendo do como os indicadores vão estar tá mostrando aqui agora, tá? Por enquanto, a, o mercado aqui tá eu diria não tá excelente, tá? Mas eu, eu fiz uma compra aqui, é, pequena essa região aqui, spot mesmo, para poder tentar surfar essa onda caso ela aconteça, tá bom. Se, Uh, o preço continuar caindo aqui, eu vou comprando até a região ali próxima dos 42 mil dólares, né? E basicamente essa é a minha estratégia agora no curto prazo, tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado aí, espero que ninguém tenha vendido aí nada antes de, de terminar a introdução do vídeo e a gente se vê aí, então amanhã para mais um vídeo. Deixa aquele like e até amanhã. Valeu!